Fala, meu brother! Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você não vai ter resultados com o Max Size Pro, tá bom? Eu já uso o Max Size Pro tem alguns meses, mas o porquê que eu comecei a usar o Max Size Pro? Bom, cara, algum tempo atrás eu tava sofrendo com algumas coisas, alguns problemas pessoais, minha cabeça tava meio bagunçada e eu não tava conseguindo durar tanto na cama e minha esposa já estava começando a reclamar sobre isso eu não estava conseguindo satisfazer ela e aí eu fui pesquisar alguma coisa que pudesse me ajudar nisso daí até então que acho que como você pesquisando sobre os produtos achei aqui no youtube o Max Size Pro, fui pesquisar mais sobre o produto, vi que é um produto realmente 100% natural, com base em maca peruana, algumas vitaminas que ajudam na circulação sanguínea, que isso daí é muito bom. Eu tenho alguns problemas de saúde por isso que eu acabei escolhendo o Max Size Pro por conta que ele é um produto natural outra coisa que me chamou a atenção também que ele é um produto liberado para comércio e distribuição aqui no Brasil e eu olhei lá no site oficial quando eu fiz a minha compra eles me deram uma garantia sobre o produto caso eu não tivesse meus resultados eu poderia pedir meu dinheiro de volta e aí nisso me deixou mais tranquilo para fazer o tratamento realmente com o Maxize Pro e aí eu comecei a fazer o meu tratamento na primeira semana não comecei a sentir nada, eu comecei sim a ter alguns resultados no final do primeiro mês. Minha ereção estava muito mais forte, eu conseguia durar um pouco mais na cama, sentia meu pênis um pouco mais duro, também mais, mais potente e a sensação de gozar estava muito melhor. Eu dava, dava mais aquela relaxada, sabe? Isso daí estava muito mais forte. E com o tempo eu fui fazendo o uso do Max Size Pro e comecei sim a ter ótimos resultados. Algo que é muito importante quando você faz a compra no site oficial, eu vou deixar o site aqui se você quiser dar uma olhada lá, eles te enviam também um livro que vai chegar no seu e-mail com vários exercícios que ajudam no crescimento peniano, se chamam Exercícios Gelks. Fazendo uso do Max Size Pro duas vezes por dia, eu comecei a fazer o tratamento, eu tomo o Max Size Pro todos os dias, 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. E com isso, fazendo o uso do Max Size Pro e fazendo os exercícios de aumento peniano, cara, eu consegui ter um aumento de 4 centímetros, mas não no, não no comecinho, depois de 3 meses fazendo os exercícios, e assim eu ia medindo, ia ficava ansioso, ganhava um centímetro, já queria fazer mais, não adianta você querer tomar mais de 2 cápsulas por dia, porque não vai adiantar, ele é um tratamento rigoroso que ele exige exatamente duas cápsulas por dia, tá? Não pode deixar de tomar nenhum dia. E algo muito importante que você também precisa saber, cara, cuidado onde que você for comprar. Tem muita gente falsificando o Max Size Pro, por conta que é um produto que está realmente ajudando várias pessoas nessa questão do, da ejaculação precoce ou até do aumento peniano, como é um problema muito recorrente na vida do homem, viram isso e conseguiram falsificar. Então, se você vê algum anúncio do Max Size Pro na internet, no Mercado Livre ou até no Facebook mesmo, cara, cuidado, não compra que você pode estar tá caindo num golpe. É sério. Eu quase cheguei a comprar no, no Mercado Livre, mas aí pesquisando aqui no YouTube como você, vi algumas pessoas falando sobre essa, essa alerta, e aí eu também resolvi fazer esse vídeo para falar dos meus resultados e te alertar sobre isso, cara. O Max Size Pro, ele só é vendido no site oficial. Se você quiser dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o site aqui na descrição, lá ele você já vai conseguir ver. O Max Size Pro não é comercializado em outros lugares a não ser o site oficial no site oficial como eu já disse eu consegui ter um contato com o pessoal lá do, do site pelo, pelo WhatsApp mandei uma mensagem pra eles, eles me responderam, mataram todas as minhas dúvidas e algo que me deixou mais seguro, tá bom? Então, se você realmente tem interesse em, em ter o seu aumento peniano, deixar seu, seu amigão mais, mais potente e maior, ou até curar sua ejaculação precoce, eu te aconselho muito, cara. Se você ficou com alguma dúvida, cara, fala aqui nos comentários, tá bom? Que eu venho, te respondo sem problema nenhum. Valeu, meu brother.